deste grande evento relacional Dias do Jardim. Um evento que desta vez estamos a conseguir fazer também de forma presencial nas nossas lojas, a partir das 10 da manhã e aqui no digital a partir das 18 horas. 18 horas. Caso queira consultar a agenda de tudo o que vai decorrer não só nas lojas presenciais, mas também aqui no digital, pode fazê-lo no nosso site leroymerlin.pt. Vamos ter e temos ao longo destes três dias preparados para si vários workshops da casa, bricoalas, demonstrações de produtos, momentos eu faço, tudo recheado para que passe um tempo muito útil connosco. E nada melhor do que acrescentarmos a este grande evento relacional Dias do Jardim, um workshop da casa com o tema Crio o meu jardim de ervas aromáticas. E para nos ajudar com este tema temos hoje connosco a nossa querida Fernanda Botelho. Olá Fernanda, muito Olá. boa noite. Bem-vinda mais uma Ana. vez aqui ao nosso evento relacional Dias do Jardim. Okay. É um prazer, é um prazer estar aqui, apesar da hora, uh, mas é sempre <risos> bom e agradeço o convite. Uh, e pronto, e vamos falar de plantas vamos. e vamos falar de plantas e desta vez, um das, jardim, ervas aromáticas. das ervas aromáticas. O que é uma erva aromática? Olha, boa questão. O que é que é uma erva aromática, Fernanda? É uma erva que tem cheiro. E que dá para nós utilizarmos nos nossos cozinhados, e não é? Dá para nós cozinharmos, para fazermos infusões, para, para tratarmos problemas vários. São, todas as ervas aromáticas são excelentes para o sistema digestivo. Ah. Estimulam, são amargas, são aromáticas, mas regra geral são amargas e estimulam o nosso sistema digestivo. Portanto, é sempre bom adicionarmos uma segurelha, um tomilho, um funcho num cozinhado. Portanto, ajuda a digestão a processar-se mais facilmente, para além de melhorar o sabor das coisas. não claro. é? Claro. E é sempre ah, melhor termos um, umas ervas aromáticas uh, no no, com um jardinzinho da nossa casa do que propriamente irmos comprar ao supermercado, não é? Pois claro, é sempre melhor. Uh, <risos> se bem que há muita gente que acha que pode ter ervas aromáticas dentro de casa. Dentro de casa elas não gostam, são ervas de rua. O tomilho, o alecrim, a alfazema, a erva caril, que está aqui. Um, a maior parte destas preferem rua do que casa. Há quem diga, ah, mas no parapeito da janela não duram tanto tempo, apanham fungos. Há algumas que conseguem durar um bocadinho mais... É, o cebolinho às vezes, uhum. o manjericão aguenta-se ainda algum tempo, Mas o manjerico, é, é por causa da exposição solar? de Não, não tem ar, não tem, ah, ar, não tem, não ar, tem ar. Não tem ar suficiente. Não tem ar suficiente, não há circulação de, de, de oxigênio, de dar. Ah, quer dizer, ah, mas não é suficiente para elas. Uhum. Pronto, eu acho que é basicamente por causa disso. E elas preferem estar na rua, como eu. Então, se só tivermos uma casa que não tenha sítio uh, exterior, não conseguimos tirar ervas aromáticas? podemos experimentar, vai acontecer uma coisa conseguimos ter durante algum tempo mas elas vão durar muito menos tempo por exemplo, um tomilho, ou um alecrim, ou um caril que são plantas perenes, quer dizer que não uh, renascem todos os anos, como a primavera, uhum. que é já. É, é? verdade, que quase a primavera. Mas elas um alecrim dentro de casa eu, eu nunca vi, uhum. não sei se há pessoas que conseguem ter, eu nem sequer nunca tentei, e sei pessoas que me dizem ah, fui de férias, deixei a minha sálvia uh, com um pratinho por baixo. Não há nada que elas detestem mais do que ficar uh, uh, uh, com as raízes encharcadas. Ah, não pois. E para estas aromáticas produzirem aromas, uhum. precisam de, de, de, de ter o que se chama stress hídrico. Ou seja, não ter água. Quanto menos água elas têm, mais aromas produzem. Porque o aroma é uma defesa natural da planta, Uh, contra, a perda, contra a perda de líquidos. Portanto, se nós estamos sempre a dar líquidos, ela não precisa de, de criar estratégia nenhuma e não, nem sequer fica tão aromática. Portanto, Uma planta dentro de casa... Aquela ideia que nós temos de temos que dar imensa água às plantas não, não é verdade. Não é verdade. Depende das plantas. Há umas que gostam, por exemplo, as hortelãs, ok, gostam de muita água, mas também não bem. gostam muito dentro de casa A erva cidreira também gosta da água. Uh, o cebolinho, que é ver? Agora, o tomilho, o alecrim, a erva carilho, aliás, a erva carilho já uhum. falo um bocadinho sobre ela, é esta parece mal fazer mas não é uh, cresce na beira das arribas no meio dos areais, nas dunas onde ninguém vai largar e uhum. elas estão lindas e viçosas quando passamos às vezes nas arribas uh, e, e não dá aquele cheirinho assim uhum. uh, é isto, é isto, isto, isto é erva carila vou-te cortar aqui um Sim. bocadinho para tu cheirar cheira lá isto ai, cheira muito bem é, cheira a caril e é fofinha a planta é fofinha, é, cheira a caril e é muito bonita dá uma florzinha amarela, muito bonita e as pessoas tem isto, isto no Algarve, chama-se, agora, agora entalém porque não me lembro. <risos> não, há problema. Já vem, já vem. Joinas. Joinas. Joinas. Joinas. Joinas. Quem Muito tiver massa. a ver do Algarve, chamam-se Joinas e queimam isto no São João. E fazem uns rituais, ah, depois okay. com as fogueiras. Faziam antes, isso, agora está um bocadinho... A, a, infelizmente a desaparecer esses, claro. esses rituais, que eram bonitos, eu acho mas pronto, lá é, são conhecidas por joinas e as pessoas do campo não cozinham com ela, mas agora a nova culinária está a experimentar isto fica muito bem, por exemplo, numa sangria oh, numa bebida sim, também em bebidas, sim. muito bem. Fica bem Fernanda, vamos começar aqui, aqui mãos à obra marca, na nossa, nossa terra, terra. e vamos Bora começar lá. então a fazer aqui o nosso pronto. mini jardim okay. o que é que nós precisamos para fazermos um, um... Uma, um jardimzinho de ervas aromáticas Pronto. em casa precisamos de um bom substrato orgânico primeiro que nada, uhum. bom substrato depois há substratos especiais para aromáticas para flores, depois nós temos que ver na nossa loja, ou se fizermos compostagem, quem tiver um espaço exterior devia fazer compostagem portanto, uhum. usa o seu, próprio, o seu próprio composto misturado com terra, é sempre melhor porque senão às vezes é muito forte para as plantas e enche um vaso o substrato de, de aromáticas mesmo, não é? Ou o substrato de hortícolas também serve. Okay. Okay. Uh, mas às vezes podes misturar, por exemplo, se quiseres plantar erva caril, misturas um bocadinho de areia, até pode ser areia da ah, praia, okay. e misturas com o substrato, uhum. uh, também é bom. Devemos colocar, nós fizemos aqui, no fundo, uma coisa que se chama perlite, ou também podemos pôr não. rolhas de cortiça para drenar. Ah, fazer a drenagem senão, Exatamente. Muito se não bem. fizermos drenagem, a planta fica muito alagada, Pronto, se formos plantar, agora já vamos ver o que é que vamos plantar aqui. Sim. Imagina que vamos plantar tomilho. Nós não podemos não, plantar todas as ervas assim não, como queremos, pois não? não. Se não. temos ah. aqui dois vasos, já podemos ter uma floreira no workshop anterior, fez-se uma bonita floreira. Sim, aí mas foi. podem pôr, dividir a floreira em duas, Sim. pôr as que gostam da água para um lado e ali rega-se mais um bocadinho e as que não gostam. Do outro lado. Portanto, temos de ter atenção à, à quantidade de água que cada uma necessita, ah, sim, não é? sim, sim, sim. Que se tu encharcas um tomilho, ele vai, vai refilar, vai refilar. <risos> vai, vai não podemos de... deixá-lo refilar. Não, não, não. não. <risos> okay. E então, um, vamos, um, num vaso grande podemos sim. pôr plantas que não necessitem de muita água. Ok. okay? E então, um, podemos pôr aqui este tomilho. Este tomilho um, cheira muito bem. É o tomilho-limão. Vê lá se não a limão. Ah, mas pois, é cheira. maravilhoso. Okay? Aliás, para nós sentirmos como deve ser o cheirinho, o aroma das, das, destas plantas, Sim. devemos tocar. É como se faz com o manjerico, que a pessoa diz, já ah, não se deve cheirar. Sim, não deve cheirar é que ele morre, não é? Não, ela não morre, mas não sentimos tão bem o cheiro. Então temos de fazer isto, ok? Depois, quando a desenvasamos... Agarramos-lhe assim, se quiseres fazer no outro ao mesmo tempo Posso fazer é, é em Essa erva-cidreira, olha, tu este? aqui podes pôr as que gostam de água E eu aqui vou pôr as que não, não gostam, gostam de água, de água Combinado, tá bem? muito bem Pronto. Então, ah, Essa é a erva-cidreira Está pobrezinha, portanto Quando ela já está a querer ganhar fungos Elas às vezes, porque teve as plantas, quando ficam muito tempo no interior, esta teve muito tempo a interior, interior tiras-lhe as, as folhas secas. Tem okay. que -se tirar as folhas Então, assim, com uh, começar sempre por -se... tirar as folhas secas primeiro, não é? Ou, pode tirar depois também, não é? Não, não? Problema okay. assim, mas tanto faz. Pronto, arrejá-la um bocadinho, porque se há uma folha de uma planta que está a começar a ganhar fungo, num instante se propaga para as outras folhas oh, e começa a logo a pegar. Toda. Pronto. É. Portanto, Aqui, vamos, apertamos assim um bocadinho o vaso, estás okay. a ver? Ai, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, Fernanda, ah, é? é, é. é. Ah, então, apertas um bocadinho o vaso okay. e depois, normalmente, ele sai facilmente. Oi, vamos lá ver. Epa. Este está com mais dificuldade. Puxa, sem medo. Puxa, posso puxa, poses, puxar. puxar. Puxa estava ah. tava mesmo a pedir. Ai, coitadinha, estava mesmo com cena. Põe-me a sair também, só a Isto já. São uma espécie de fungos aqui nas raízes. Ok. Quantas raízes estão assim, não, não é? Uh, muito compactadas, uhum. o que é que fazemos? Soltamos assim com as unhas, Agora, acho que há com as unhas sujas. Não faz mal! <risos> uh, vamos soltar aqui as raízes, para depois okay. ser mais fácil elas penetrarem na terra. Portanto, soltar as raízes é muito importante. E abrir aqui um bocadinho a planta, estás a ver? está tudo muito compactado. E quando as plantas não têm arejamento suficiente no Sim. meio, elas facilmente arranjam, ganham fungos e, e depois... Uh, Ai Fernanda, devo dizer, anos. e eu vou dizer lá para casa, está aqui um cheirinho maravilhoso. A, a, a a, a, e a cidreira, a cidreira também, está a cheirar muito bem. E Porquê porque esta escolha destas duas, para que, é que elas servem? A pessoa depois tem isto em casa e vai fazer o quê com isto? Então, a, a cidreira pode pães. fazer um chazinho E muito mais, e muito mais. Então vamos lá plantá-las. Então, fazemos o buraquinho okay. um bocadinho maior do que o tamanho do vaso que temos okay. aqui. Então temos que fazer uma profundidade um maior do que aqui sim. temos, para não é? Para uma, um, uma pazinha, está ali uma pazinha na frente, ah. consegues lá chegar, então, vê lá. Apanhas a pazinha e pronto. O vaso é muito pequeno para uma paz, mas pronto. Não, eu gosto de trabalhar com os quer, maus. Quer a paz para cima? Não, não, não. Eu já tenho É, é tem aqui. que ser para quem não tem jeito, não é? <risos> Pronto. E pões assim... Esse vaso é assim para o pequeno, depois podes pôr aí outras coisas, mas pronto. Aqui está o tomilho, ok? Pronto, temos aqui o tomilho. E a cidreira? Então, o tomilho, este tomilho agora é bonito porque ele vai cair assim um bocadinho uh, pelo vaso. Fica bonito. Depois vai dar uma florzinha, cor de rosa ou branquinha. Ah, é cor de rosa nossa... e branca? É, há umas cor de ah, rosa e umas branquinhas. As abelhas adoram tomilho, adoram. Ah, pois. Ah, e o tomilho lá no quintal está em flor e é só abelhas por ali, o que é muito bom. Um bom sinal. Pronto, então o que é que se faz com a erva de cidreira? Disseste muito bem, chazinho. Chazinho. Para quê? Que é que uns, quando é que se toma o um chá de cidreira? Quando temos dor de barriga? Não. Ah, é, não sim, é? Sim. É esse e o dortelã. É. E o dortelã, para dois de barriga diferentes, mas sim. O de cidreira funciona muito bem quando há uma indisposição digestiva causada por um problema nervoso. A pessoa está muito nervosa, muito ansiosa. E aquilo causa indigestão, indistão. Aquilo, ah. A indistão não se faz bem. A cidreira é muito específica para isso. E é maravilhosa. Mas qual, para qualquer indistão, a cidreira funciona muito bem. Bom. E tem outra coisa maravilhosa sobre ela. Então? Isso é muito importante e uma parte das pessoas não sabe. Uh, uma folhinha de cidreira esmagadinha quando a pessoa tem herpes. Os herpes labiais. Ah, sim, sim. Que se chama uh, o herpes simplex. Uh -huh. Ou compras na, na farmácia que já vendem batons de melissa, melissa. É o nome botânico da erva cidreira. Da cidreira. Sim. Ah, sim, que às vezes em alguns chás vem melissa, melissa cidreira. Então, já sabes, já, melissa, já sabes, melissa é a erva cidreira, ok? Muito bem. Que em é inglês, já agora, que estamos a dizer os nomes todos, é lemon balm. Lemon balm, ok? Boa. E, e pronto, basicamente é isso. mas também a é podes usar na comida. nos omeletes, nas sopas, ah, nas saladas de fruta. Fica bem um bocadinho de cidreira. Se que calhar também fica bem, como estava a dizer, a bocado na sangria, não sei. Na sangria, sim. Eu agora ia dizer sangria não vou achar que eu sou alcoólica. Ah! Sim, fica muito bem, fica muito bem. As ervas aromáticas, o tomilho também fica bem numa, numa sangria, numa, numa bebida assim com gás. E fica esta fica é bem. daquelas que precisa de muita água. A cidreira gosta de bastante água, sim. Eu acho que ela também não gosta de estar em casa, elas gostam mesmo só de Tudo está no, sim, no exterior, é o As aromáticas são muito vadias, pronto. Agora, uh, para que serve o tomilho? O tomilho, diz lá, o que é que serve? Então, tu o tomilho para temperar carnes. Uhum. E, não sei mais. Pronto. <risos> Quero o tomilho, quer o alecrim, sim. Uh, grande parte das pessoas associam-nos só à culinária. Que é verdade, sim. elas são boas para as carnes, etc. Mas são altamente medicinais. Um chá de tomilho Sim. é das melhores coisas para tratar problemas das vias respiratórias. Para além do pinheiro e do eucalipto, que também são. Ai, não consigo, uh, Mas era. o tomilho, timus, o nome botânico do tomilho é timus. E, e tu vês nos xaropes da tosse, muitas vezes tem lá tomilho. É um grande desinfetante das vias respiratórias. É ótimo também como preventivo, fortalece o sistema imunitário. Uh, é um bom antifúngico. Se as pessoas têm fungos nas unhas... Também pode fazer um chazinho de tomilho e depois lavar, pôr lá os pés dentro, com sal, ah, sal, chá de tomilho. Boa. Ótimo para tratar problemas de, de fungos. Portanto, as aromáticas são... Todas uh, medicinais, fazem, são fazem alta, falta altamente medicinais. medicinais. E para além de medicinais, e para a comida, sim. culinária, infusões. Sim, sim. E para atrair abelhas para o jardim, que é muito Arroz. importante. Muito importante, qualquer dia não há abelhas e depois das abelhas vamos nós. E nós precisamos, é, não é? Sim. Muito. Há ainda a mas abelhas, que ela está sempre a falar de abelhas, abelhas, as abelhas... Dizem que quando deixar de haver abelhas, deixa de haver pessoas também. Podemos durar mais, há quem diga 4, há quem diga 7 anos, mas o facto é que as abelhas são responsáveis, e obrigada abelhas, por 70% daquilo que nós comemos. Elas é que fazem a polinização é de todas as couves, de todas as árvores de fruto. Há outros insetos, também há muitos insetos, o fazem, mas as abelhas são o principal polinizador. Portanto, se não houver abelhas portanto, é, é bom nós também fazermos essa escolha para os nossos quintais a pensar ok, que, que insetos é que isto vai atrair? Exatamente. Pronto. Também é importante e, para, e para... E depois eu também sei umas plantinhas que ajudam nas picadas das abelhas. Para é tratar bom. as picadas, não é? Não vamos tratar mal as abelhas e curar Pô, o, as feridas que, que picada, elas possam ah, dar. As são alérgicas, são poucas, são muito poucas. <risos> pronto, portanto, temos aqui e a tá. fomilha. Então agora, e a o que é que eu iria pôr neste vasinho hum. junto com o tomilho que não gosta de mudar. muita água. Quando a Fernanda diz que não gosta de muita água, devemos dar água mais ou menos de quanto em quanto tempo. Olha, nesse o vasinho truque, olha isto, isto de ter um, um, um pratinho com por pretendo. baixo, aqui na cidreira podes ter, no tomilho não. Não. não. Okay. Porque depois a tendência é ter sempre o vaso cheio de água, ou se choveu a água. Como ela tem aqui uma cama, para aí uma altura destas de de material um, que ajuda a drenar, uhum. uh, não é tão problemática, não fica tão encharcada. E o vaso é grande, pronto, mas não é preciso ter o vaso por baixo, ok? okay. O prato, porque até nesse depois é o prato a estar cheio. Um, Aqui portanto, nesta podemos ter, porque precisa de mais água, Sim, mas não, é? não é? convém estar encharcada e Não é muita não. água. O truque, sabes qual é o truque? Qual é? é Virmos na terra? O dedo, depois o dedo na terra, okay. se a terra está, esta terra precisa de água, obviamente. Pois, está Pois, esta está precisa, solta, está certo. sequinha, está. Yeah. Pronto, pões o dedo. Se a terra estiver molhada, não pões mais água. Okay. Se a terra estiver sequinha, pões um bocadinho, pões um bocadinho E dado. é melhor ir pondo um bocadinho do que regar muito, que é para não ter que regar nos próximos três dias. <risos> não. Okay. é melhor ir vendo, porque assim também vais observando a planta, a cabeça... E, e vamos uns... percebendo já tá. como é que aquela gosta e o que é que ela não é, gosta, não, não é? se está de boa saúde, aprender a observar se ela está de boa saúde ou não. Olha aqui, este milho Está muito cheio, muito compacto. Aqui, estas plantinhas, assim, quando vêm, quer dizer Esse que já é não sempre. é tudo tirar. É tirar sempre as plantas, as plantas que estão secas. Tá ok. Bem? Pronto. Então, aqui com o tomilho... Um, o que é que podíamos acrescentar o que mais? O é podíamos acrescentar? Aqui vários. Podíamos pôr o alecrim, uhum. mas o que é que acontece? O alecrim cresce muito. E ah. então o alecrim precisa de um vaso só para Com mais si. espaço. Sim, e ele ah. gosta de terra, ele gosta de terra, uma floreira como aquela que está ali na frente, ou como aquela que foi construída no outro workshop, mais Altas, profunda. profundas Altos, e espaçosas. Espaço. Ele gosta Muito de espaço, bem. portanto, não vou colocar... O Acre, onde... não quer companhias. Não, não, não. não. essa maldade. Ele gosta de estar, por exemplo, debaixo de uma árvore, não se importa, com um bocadinho de sombra, apesar dele preferir sol, uhum. sol pleno. Okay? Se calhar vou escolher a erva caril para pôr aqui. Pronto. Ah? E aqui nesta, o que é que eu podia pôr? E aí, uh, se calhar podias pôr um, um cebolinho. Oh, cebolinho. Oh. Olha, e que tal? Estes, Sim. Estas plantas aromáticas também são muito boas companheiras das hortícolas. Das alfaces, Sim. das couves, etc. Protegem-nas de doenças. Portanto, ah, é? sim. ah Então, nós sim. no nosso jardim de ervas aromáticas devíamos também pôr hortícolas. Sempre. Aliás, nunca devíamos ter uma horta uhum. só com, com, com, com legumes, só com hortícolas. Uma horta precisa de flores, precisa de cor, precisa de aromas. Porque isso atrai muita biodiversidade para o jardim. Os animais, como a Fernanda vai dizer Sim, há pouco, não é? as abelhas, as joaninhas, as borboletas, etc. E, portanto, não apanham tantas doenças. Portanto, quanto mais variedade de plantas nós tivermos na horta, menos possibilidade de que as plantas apanhem doenças. E, okay. portanto, podes sempre, numa horta, depois já vamos falar dessas também, uhum. misturar flores. Podem ser bonito... Uma horta colorida é muito mais interessante. Sim, é? muito mais gira do que só, só termos a alfacezinha, não é? Toda verde, toda verde. As <risos> hortas dos portugueses são couves. Couves e os tomatitos é verde. verde então, verde. conselho da Fernanda, então, colorir com cores. Com ervas aromáticas, é. tentares assim fazer é um mix bonito. E, e se possível, flores. Já que vais pôr flores, pôr flores que se comam. E também digo outra coisa. Flores que se comam? Sim. Sim. Olha, podias pôr aí uma. É isso então, mesmo. Então, vamos, pôr vamos a já colocar aqui Olha, uma flor que se coma. Uma flor que se coma. Sabes o que é isto? Capuchinha, não? Não, capuchinha é esta cor de laranjinha oh, que Oh, já estou a baralhar, tu baralhar tu mesmo. Outra vez. <risos> Pois não, foi. esta é a mesma que aquela, não é a mesma, são cores diferentes. Sim. E aqui aquela roxinha que está ali na frente. São todas ah, é irmãzinhas. Aquela, aquela, aquela. Aquela, esta. aquela é igual a esta. Sim. Ok, só que em é, é é violeta. Roxinha. Pronto, isto gosta também de umidade, é uma flor de inverno. Uh, no verão é difícil tê-la, tens que a é pôr ah. à sombra Ah, e aqui a erva cidreira também pois isto à sombra Ah, temos que sombra. ter atenção a isso também sim, Porque sim. algumas depois começam a queimar, não é, por sol Sim, é, é, a erva cidreira testa pleno sol okay. E portanto isto é um amor perfeito Que a te vou oferecer é um amor perfeito, a obrigada, Pronto. Pronto. estou gira a E agora fazemos da mesma agora forma, não é? E sabes, e eu vou pôr aqui a erva caril Vamos lá a ver Pronto. se eu estou a fazer bem Pronto E tá fazemos assim, não é Fernanda? Já, e puxamos Pronto, é bom perceber que há algumas plantas que estão mais soltinhas, outras menos soltinhas, pronto. Coleção de vasos, pões aí Pense juntinhos, aqui, todas reciclamos, juntas. pronto. Esta está demasiado molhada, esta, esta, esta erba caril, está com muita tá água. água. Agora não precisa ficar nos próximos 5 dias, ou 6 ou 7, depende se chover. Pronto. Se elas estiverem na rua e depois quando chove, temos de ter o cuidado de ir ver que elas não ficaram demasiado encharcadas, porque ah. também é mau. Pronto, Olha, é uma ter... coisa que realmente é, eu nunca é, pensei que rola, tinha que atenção. Fica, é, ficam muito encharcadas, vês? E, e o que é que devemos é... fazer quando elas estão muito encharcadas? Olha, ver se a drenagem está a funcionar bem, okay. os curinhos em baixo, ou se for de lado, se está a funcionar. Tirar... Retirá-las, calhar, do sítio onde elas estão a apanhar muita água. Pronto, outra, outra coisa a terem atenção. Quando fazemos estas floreiras ou estes vasos, isto é só assim para exemplificar, mas não podem fazer isso em casa. Olha, já ficaram aqui é, os <risos> dois É colocar as plantas que crescem mais em altura atrás. Se eu colocasse esta planta à frente do tomilho, o tomilho não se ia ver porque o tomilho cai. Para não tomilho fazer é mais sombra, mais baixinho hein? E para não tapar, sim, sombra elas também não gostam, mas para não tapar. Agora, esta que está aqui, que é erva carilho elecríssimo, é vai crescer assim okay. e em altura. E esta vai e crescer para a vai frente. Caí, vai, vai vai crescer. Vai ficar aqui uma floreira bonita. E depois, ainda podíamos rematar aqui com uma coisa que eu gosto muito, que é aqui esta, onde é que ela está, a nigela. Está aqui. Isto é maravilhoso. São sementes. É, são sementes. Aqui podias pôr umas sementinhas junto com as animais. Esta terra é boa para sementes, é fofinha, boa. soltinha. Ou então podes ter uma floreira só com sementes. Também podes fazer isso. Ah, mas sei que só com sementes tínhamos que esperar que elas depois crescessem todas, Elas depois é? demoram mais tempo, mas aqui como tem agora estamos em março, portanto podias semear, pode semear aqui, aliás vamos fazê-lo. Está me? ótimo que é para depois no verão termos as sementinhas. Até antes, isto é? em um mês, um mês e meio está a começar a germinar. Boa. E isto, eu gosto muito desta, porque é uma flor linda, linda, linda, azulinha, para casa aqui na imagem ela nem está assim nada de especial. Vou-te dar umas sementes para a mão, Sim. mostra lá aí a ele à câmara. Minhas mãos já estão pretas, mas pronto. Isto são umas sementes pretas que têm também o nome de cominhos pretos. E podem-se comer. Isto, isto ah, é, é, estas sementes, depois podes comê-las. Esta é a nigela sativa, pois, yeah. E eu tenho muito isto no quintal. E uma vez que tenhas, depois elas estão sempre a auto-disseminar. Portanto, uhum. aparecem ali, depois aparecem no outro buraco, no outro vaso. Elas também andam. Ah, que e pronto, giro. e agora vamos pôr aqui, pões um bocadinho no teu vaso, eu vou pôr aqui um bocadinho no meu. Para semear, não precisamos de pôr a ah, fazer truques. buracos? Sim, tens que pôr. Há uns truques para semear. As sementes muito pequeninas Sim. não precisam de buracos tão fundos. Ah. Se tivéssemos a semear, por exemplo, uma semente de girassol, que é maior, precisas de, uma, de, uma, de um buraco mais, mais fundo. fundo. Portanto, normalmente aqui basta um, um, um nó de dedo. Um nozinho de dedo. Sim, e pões e depois tapas outra vez com terra. E fica aqui, ok. E esperamos que ela cresça. E esperamos que ela cresça. Esta semente demora mais ou menos quanto tempo a crescer? Olha, depende das condições climáticas, normalmente diz aqui nas saquetas, fazemos aqui publicidade às sementes vivas que fazem um excelente trabalho de sementes biodinâmicas. Então, dá até 60 centímetros, não é? Sim. E temos que plantá-las com distância de 25 centímetros... Não é? De Transplantá-las depois. Plantar ah, é difícil. Nós okay. agora plantamos, plantamos muitas juntas Muitas juntas. Quando, quando for elas do transplante que... Quando elas começarem a crescer, quando elas estiverem para aí desta altura, Sim. tu okay. vais e separas e podes pôr noutros vasos. Arrancas, quando elas estiverem para aí assim, Sim. com cuidadinho, puxas e depois podes separá-las noutros vasos. Ah, okay. Portanto, isto serve um bocadinho também de viveiro, de certa forma, das sementes. Pronto. Agora, pusemos aqui a Nigela, podíamos uh -huh. ter posto, por exemplo, a... Um, Podíamos ter posto umas alfaces. Uma alface, olha, a alface. Esta alface vermelha, que está aqui, ou outra, há vários sementes de alfaces vermelhas, uhum. um, podem juntar-se num vaso com flores e com aromáticas. Usa-se muito isso agora, usar as hortícolas, também como decoração, uma planta vermelha. Depois, como ela é vermelha. Amarela. Exato, fazer contraste, é assim, não é? É Depois, um é, até dá a pena comê-la. Uh, ah, pois um é, <risos> para comer as alfaces. Sim. Olha, tens aqui uma. Até podias pôr uma. Olha, até podes pôr esta assim, porque aqui na loja vocês também vendem as Sim, assim. vendemos também Pronto, assim, exatamente. Esta está muito sequinha, esta está mesmo a pedir para ir para a terra. Para então, esta, a esta vai aqui Faz para a que assim precisa um de mais água. o tamanho disto e depois é esta alface, ok? Tão fofinha. Ah, ah mas espera aí, antes de pôr ah. só explicar aqui uma Sim. coisa. Quando comemos as alfaces, quando ela já estiver grande, podes ir tirando só as folhinhas de fora. Em vez de arrancar a alface Sim. toda e comer a alface, que às vezes não conseguimos comer toda, porque é grande, e vamos tirando as folhas. E ela vai fazendo folhas novas. Sim. Portanto, dura muito mais tempo. Olha, ah, é, é um é bom assim truque. É eu como as minhas alfaces, boa, é portanto, E vamos plantar uma aqui alface. uma alface. Exatamente. Apertas bem a terrinha, à volta dela, se calhar não a ponhas tão encostadinha à margem. Vamos pular ah, aqui, mais a linha. Mais de uma... no centro. É, mais no centro. Depois ela... Fica ali muito perto do, do vaso. Pronto. E eu aqui, sabes o que é que eu vou pôr? O okay. quê? Tem que ser uma que não tenha muita água. Uma agora. destas. Pois, se calhar é mais meia. Ah, mas eles gostam do bem? Esse então é o quê? Podemos... O que é isto? Não sei. Não sei. <risos> cheira lá. Cheira. Faz-se um inseticida com isto. Ah, mas tratar... cheira muito bem. Ah. Quem sabe lá em casa, tentem adivinhar quem adivinhar ganha um vaso. Estou ah! ah! <risos> Fernanda, depois amanhã temos os oh, clientes a pedir os vasos. Vaso. <risos> todos Agora todos aí, ah, tomateiro, não. tomateiro, pois é óbvio, oh, que é um tomateiro. É um tomateiro? Claro. Ah! Não sabia que o tomateiro tinha um cheiro tão bom. Tem. É bom, mas isto, uh, esta parte da folha não se come. De, aliás, desta família toda, o tomateiro Sim. é primo de uma batateira, sabias? Ai, não, não fiz ideia. Sulanáceas é uma família de plantas que se chama sulanáceas onde está o tomateiro, o fisalis, a beringela, a batata, os piri-piris, etc. E todas essas plantas têm uma flor semelhante, varia na cor, e uh, todas elas têm a folha um bocadinho tóxica. Portanto, a folha ah. fervida, podes fazer um inseticida natural para tratar as outras plantas quando elas estão com fungos. Portanto, ah. ferves as folhas do tomateiro e depois... Tch, tch, tch, e e borrifa se E borrifa se nas plantas que ah, é nós tretor. Tretor. Portanto, Bo É um bom truque. Eu vou pôr aqui um tomateiro, um tomateiro. também. tomateiro. Também, esta coisa de, de plantarmos e de fazermos jardim, não tenham medo de errar, porque é assim que aprendemos. Portanto, errando, aprende-se. Ah, não sei se o tomateiro gosta de estar ali ao pé de erva, caril, pois eu também não, mas vou experimentar. Vamos ver se funciona. Eu acho que sim que vai funcionar, porque eu também tenho lá um tomateiro num vaso com imensas coisas, com calêndulas, com acho que até é um tomilho que lá está, ele está lá todo contente, está sempre a dar, mesmo no inverno tem a dar tomatinhos daquelas cerejas. Oh, não sei qual é este, pronto. Portanto, podemos fazer o nosso jardinzinho, não termos medo de errar, o que importa é fazermos, é. não é? Aliás, se errarmos, é da forma que aprendemos melhor. Ah, para para a próxima vez já não fazemos mais. Já assim. não fazemos mais, depois já também sabemos. vamos estar a matar as plantinhas, é, não é? Pronto. Agora, tenho a dizer ainda aqui, isto é uma descoberta muito boa que eu fiz aqui na vossa loja que é um húmus líquido orgânico. Isto deve Sim. ser húmus de minhoca. O húmus é, é o resultado hum, de, um, de um trabalho que as minhocas fazem de decomposição dos alimentos, que é a compostagem. Mas pode-se ter em casa um minhocário há umas torneirinhas é todo um processo, até um dia podem ter aqui alguém a fazer um minhocário, que é muito ah, giro. Pronto, pronto, pronto, pronto. pronto fica pronto, pronto, pronto, já aqui a Minhocário, minhocário. Quem sabe, é melhor lá em casa ficarem preparados, se calhar pronto, ainda pode vir pronto, um, um tema é. desses. É. E pronto, e vendo se isto líquido, se não tiver, aquilo dá trabalho, aquilo dá trabalho, ah, tens de ter pois. duas ou três caixas, buraquinhos, pôr lá a comida, ver se as minhocas estão de boa saúde. Isto já está feito, pronto, para quem não tem tempo, e isto é um, um super alimento. Nós também gostamos de super alimentos, não é? Espirulinas e a salsa e aquelas coisas, super alimentos. Isto é o um superalimento das plantas, não é para as pessoas. Pronto, isto é muito bom e isto dilui, sabe de estar aqui explicado, isto, isto não, é, não é direto, isto está acima Tem que mas, haver uma é, diluição é, feita sim, para sim, aplicar. Depende da planta, exatamente. Portanto, isto é espanhol, não acho eu, não sei. Um, mas pronto, está aqui a diluição usagem antes de usar, Muito Mas bem. isso devemos pôr já depois de termos o nosso jardim feito. Sim, isto só se usa quando nós sentimos que a planta está ali a precisar de qualquer coisa. Está a começar a ficar com as folhas amarelinhas. Se elas estiverem de boa saúde, deixa estar. Deixa estar. Isto é assim um, um, um extra quando elas estão doentes. Muito bem. Agora, tenho ali um bocadinho, falei-te e tu não sabias Sim. o que era, vou-te explicar. Isto eu trouxe da minha casa. Esta plantinha, o que é que é a planta. Uh, Plantar uma, uma planta de estacaria. Uma estacaria é quando Sim. nós cortamos uma planta que temos, uma moita, não é? Uhum. E depois, uh, isto é uma estaca, portanto, eu vou colocar isto na terra. Nunca se faz, é com flor. Eu, as minhas estão todas em flor, portanto, foi que eu trouxe. Mas se eu agora vou transplantar isto... Sim, tenho uh, que tirar a flor. tem que tirar a flor, oh. tirar a flor okay? ok? Porquê? Porque se eu não tirar a flor, uhum. a planta está a gastar a sua energia para cumprir o ciclo. Para seguir esta flor, vai dar semente. Se ela está focada em dar semente, não vai dar raiz. Eu quero que ela dê é raiz. Dê raiz, que é para crescer, Exatamente. não é? Exatamente. Okay. Portanto, vou-lhe tirar a flor, porque é uma maldade, mas pronto. Tadinha, mas pronto. pronto. Eu, depois come é por uma boa razão. Olha, come. Uh, Tiras uma florzinha e come. Uma folha? Assim, um bocadinho da pétala. Assim. Isto fica lindo nas saladas. Tem um sabor por aí, não ela, um é Não é tem sabor marguilho. assim, não. Mas agora, o que tem um cheiro maravilhoso é a folha. Ai, cheira tão cheira bem. muito bem. Isto é um gerânio ou uma mala. É uma pena rosa. lá em casa não sentirem cheiros. Pois é, pois é, isto é mesmo bom. <risos> isto pega muito bem, destaca. Portanto, eu agora não iria pôr aqui porque ela depois fica bastante grande, mas olha só num vaso sozinha ou, ou na, na terra. Isto é ótimo para atrair abelhas também e isto é muito usado na confecção de sabonetes e cosmética. Oh. O óleo de gerânio é feito desta planta é uma extração mas nós podemos fazer uma maceração das folhinhas por exemplo em azeite uhum. e depois fazer um, um, um azeite ou um óleo aromatizado para, para passar no nosso corpo. Yeah, yeah, ah, é isto. Se vais à venda óleos de gerânio é com esta planta que está aqui. Muito Portanto bem. eu trouxe para vocês, meninos aí das câmaras, podem depois <risos> levar para casa. Umas, uns geranias. Ah, eu tenho uma amiga sim. que eu não posso fazer, porque posso, que tem um bar em Lisboa e que trabalha, faz cocktails com plantas. E vai sempre à minha casa buscar esta, que é o ah. cocktail mais cobiçado. Eu ainda não provei. É assim, eu não sei mas se o é cocktail é bom, mas com o cheiro que fica sim. na bebida, ah, de certeza. Sim. É uma coisa que mais sutil, mais, mais, <risos> uh, mais delicada do que isto, isto é intenso. Pois é. Pronto, e isto tem uma vantagem maravilhosa. Isto num vaso para quem tiver piscinas ou plantado perto da piscina, isto afasta mosquitos. É uma das grandes plantas que afasta os mosquitos. E, portanto, é que no verão é um... tanto precisamos, é, não é? é? É um gerano ou uma malva rosa e pronto. E aqui há duas espécies diferentes: um cheira é mais hum, a limão, uhum. outro cheira. tem um cheiro meio cítrico. Esta aqui, estás a ver que tem uma folhinha um bocadinho diferente. Ai, ai, oh. não faz mal. Pronto. Esta aqui, a folha é um bocadinho diferente e o cheiro, pá, isto é incrível. cheira cheiro isto aperta-se assim a folhinha. Tem que se a, a folha? Limão, uma, uma mistura de limão com rosa, não é? Tens que esmagar ah, bem. Ah, pois é. é Mas muito, é só se apertarmos mesmo é, bem. É, tens que apertar muito que é para soltar os aromas. Ai, cheira tão é. bem. Estou a fazer inveja lá em casa, não é? Ó <risos> oh, quem está a desistir. No verão. Ai, já, já estou me no meu lugar. No verão, noite, cheira muito bem. É, é, Sim, é, noite, tem um cheirinho incrível, portanto isso também pega destaca, podes levar, e agora aqui mais outra, eu não sei que horas são, que horas são, digam-me lá se eu posso continuar para aqui a falar. Sim, Ou ainda assim, temos posso, tempo, vou, tem temos um tempo. tempo, então está bem. Isto, lembras-te disto da outra vez? É a capuchinha, é... esta é é a capuchinha. Ah, Isto é a capuchinha, também se chamam chagas, ok, mas uh -huh. não são chatas, ah, e aqui está uma com o botãozinho, e aqui está uma em flor. Uhum. Isto plantado, por exemplo, por baixo das árvores, ou tê-la num vaso, ou tê-la assim à solta no jardim, ela depois descontrola-se um bocado, mas nós vamos controlando. Uhum. Infelizmente é considerada uma planta invasora, tanto oh. que já nem há sementes, já a venda. Ah, mas isto está muito na beira das estradas, é só, é só apanhar. Apanharmos. Uma... Sim. E isto é maravilhoso. Olha, esta vais provar, esta vai lá do meu quintal, especialmente para tu provares Acho que da outra vez provaste a flor, agora vamos provar, provar a folha. Agora vou provar a folha. Estive a comer carapaus e não havia salada. Ah, eu não quis comer salada. Hum, Pronto, é bom verde. É, é picante. Eu não avisei isto. É picante. É picante. Não há problema. <risos> é bastante picante. Mas só se sente o picante passado um bocadinho. Passado um bocadinho. <risos> bom, então. Isto é muito rico em vitamina C. Ai, maravilha. É ótima para afastar a mosca branca, do, especialmente das árvores, que uhum. às vezes atacam as árvores. E se isto for plantado debaixo das árvores. Uh, mantém as árvores mais saudáveis. Portanto, Bom. depois o que é que podemos fazer? Podemos comer a flor, a folha e estes botõezinhos Sim. ou as sementes, podes colocá-los em vinagre e fazer um pico. É oh, um Tem muitas, muitas potencialidades. Uh, é uma planta que eu gosto muito, isto veio do Peru há muitos anos, como, como o milho, também veio da América Central uhum. e as batatas, muita coisa veio, veio das Américas, esta também veio. Um, dos Andes, e lá eles usam usam bastante, sobretudo as sementes, e e, e pronto, e ah, isto era levado nos barcos que faziam as grandes travessias na, na Idade Média, na Idade Média não, no século XV, XV, XV, eu não gosto de descobrimentos, que agora já não, não, não, não fica bem, não se diz, não se diz, <risos> mas pronto, a gente arranja aqui outra forma de dizer. Então, eles levavam isto para prevenir o escorbuto, sabe-se ah. que é o escorbuto? Era uma doença, não era? Era uma doença que caíam os dentes todos por ah, falta lembro, exatamente, de vitamina, exatamente, vitamina C. Exatamente. com isso, a vitamina C... levavam não... isto e levavam em picles, porque isto aguenta-se uma travessia inteira, de um mês, dois meses, uh, as sementes aguentam-se em picles e sabe bem. Está, estamos e, a ter portanto, aqui uma mala de história. Ah, também. Ah, Prontos, são as capuchinhas que também, olha, olha aqui, que também se chamam bicos de papagaio nos uhum, Açores. Já ouvi falar. É, é isto. Bicos é, de papagaio também é outra coisa. Que não, convém não, não, mas em planta. <risos> eu implanta, já vi em planta. Pronto. Isto é as escapuchina olha, Esta vem com raiz, portanto, podíamos... Olha, até acho que é isso que vou fazer. O é, plantar vai a... colocar nessa? Não precisa de muita água, então. Precisa de alguma água. Mas, mas... Uh, não tanta como esta. Não tanta como esta. Não, não. nunca isto, isto, às vezes, há umas moitas, assim, a, a cobrir as bermas de estrada, todas cor-de-laranja, lindíssimas são as capuchinhas pois chegam lá as roçadoras oh pois vai tudo, vai tudo embora pronto então capuchinhas ainda temos tempo ah uma coisa Sim. já que falei de roçadoras vou falar aqui de uma coisa importante que são os herbicidas uhum. ah, agora infelizmente hum, não infelizmente não felizmente estão a usar menos uhum. mas ainda usam então ele chegava na berma de uma estrada que tu tinhas flores silvestres de todas as coisas, uma biodiversidade incrível uhum. e chegavam lá com herbicida, primeiro cortavam às vezes, outras vezes não. E depois matavam, e matavam tudo Matavam oh. tudo, envenenavam oh. tudo, ok? Portanto, agora está a ter um bocadinho mais de consciência. É quando se envenena uma planta, está a envenenar todo o ciclo daquela planta. As abelhas, as vaninhas, as borboletas, os répteis que se escondem ali debaixo, tudo, não é? Não é só a planta que, que, que morre. Isto é uma delas. De isto é uma planta que cresce no campo. Isto é uma malva. Uma malva. E se vocês estiverem hum. no jardim, deixem-lhe estar, porque isto tem é muita utilidade. Sabes para que servem servem as malvas? Para quê? perguntar à tua avó. Está bem, eu vou perguntar. <risos> tá <bem. risos> para lavar o rabinho, filha, ah, então não te lembras. Já da outra vez a Fernanda disse a mesma aduinha <lá risos> de malvas, não é? não perguntaste à avó. Na casa <risos> me é esqueci-me. Tenho que lhe perguntar. <risos> Isto é muito macio, muito, muito, muito macio. Pois é, da outra vez a Fernanda também de, me deu, de, assim. que eu aqui é palpei mas eu não é. senti o cheiro da outra vez. Não, não tem cheiro. Não tem. Oh. Há quem chama malva, troca um bocado o nome, porque esta é malva rosa e esta é só malva. Oh, ok. Pronto, daqui também se aproveita tudo. Olha, isto, as pessoas do campo uh, comiam isto e chamavam-lhe queijinhos os queijinhos das malvas. E comi, queres provar? Prova lá. Isto sabe a ervilha que agora prova ervilha? É tudo. Ervilha? Oi? É? Pois há umas ervilhas para a dor de barriga, a cidreira, não, mentira. <risos> Pronto, então isto são queijinhos, Isso parece uma mini ervilhinha, isto é tão bonito. Pois é, é um bocadinho fresquinho. É, mas olha, descasca lá uma para ver como é que ela é por dentro. Portanto, a flor come-se, a raiz também, as folhas também, pode fazer sopa com ah, ela. parece mesmo uma ervilha por é, dentro. É. mas é assim as secções é muito bonita. É. E isto é uma das plantas mais anti-inflamatórias. Isto é ótimo para tratar problemas de pele, para limpar a vista se tiveres com infecções da vista, para lavar o rabinho, como eu já disse, para, para cozinhar. Ah, também por ser. Tem essa mucilagem, é meio viscosa, não é? Sim. É bom para soltar a espeturação. Ai, maravilha, é um para ficar aqui desentupida. É um bom espeturante. E diga-me as horas, eu preciso saber as horas. Temos ainda mais ou menos 10 minutinhos. menos tempo 10 ainda. minutos. Pronto, sim eu tenho um longo caminho para fazer. Não é que eu quero acabar, que é só para eu orientar o que é o tema é mais é? importante. Ah, falaste há bocadinho de hortelã, tens aqui uma menta chocolate que cheira a afteray. Ah, é ah, esta cheira tão. Ah, esta cheira muito ah, bem. Esta ah, Também sim. cheira muito bem. Essa merece estar num vaso sozinha. Podíamos pô-la aqui, agora não podemos. temos aqui a terra, mas podemos colocá-la aqui. Faz de conta Esta merece um vaso sozinha, porque, sozinha. É porque cresce muito. E mesmo assim, no vaso sozinha, de vez em quando, temos que a desenterrar e separá-la. Porque ela faz muitas, muitas raízes. Sai pelo buraco do vaso e vai. As mentas são terríveis. Nesse, nesse aspecto, são um bocado invasoras. Ah, Pronto. então tem que ter espaço para elas, sim, tem, não tem. é? Mas isto fica ótimo, olha, em coquetelhos, em pratos vários, em molhos, molhos assim fresquinhos. Com chazinho com também. Com chá, o chá é ótimo. Sim, a comida assim é... é com o chocolate, combina super ah, bem. Ah, pois. Porque é aquele saborzinho não, da, da, da, da menta. Do Pronto, passando aqui a publicidade. Agora, temos ali uma coisa muito interessante naquele vasinho da frente, que era outra. Ela este? Esta aqui, aqui. Este, sim. Cheira lá essa também. Ah, esta também cheira muito bem. Ah, cheira aqui. Quando se aperta, cheira quase a laranja. É, muito bem. Tem é um cheiro cítrico. Portanto, muito parecido com a, a cidreira. Cidreira. É. Portanto, isto poderia ficar aqui no jardinzinho da não, cidreira. Não? Não podia, sabes porquê? Olha para ela. Isto fica uma árvorezinha. Pois é. Um arbusto. Ela é aqui dura. É, é, é. Esta ela é incrível porque ela parece que morre, Sim. desaparece. E depois de repente começa a brotar, agora na primavera, esta vida de folhas é incrível. Ai, é. é muito bonito. É assim das plantas que mais me surpreendem no, no meu quintal, porque de repente, de uma coisa que parecia morta, ressuscita. E vemos as vida, folhas. não é? É muito bonito. Isso é a Lúcia Lima. Lúcia ah, Lima, Doce Lima, eu Maria Eu hoje não Luisa. acertei uma, Fernanda, não. Está aqui, vai, tem que ir fazer -te os antes. estudos. <risos> pois foi, foi da hortelã. Domingo, vamos voltar, é contigo outra vez. Domingo. É, na loja de Sintra. Ah, okay. Depois vamos lá fazer, que agora, como eu disse há pouco, temos também a presencial e em digital. É a e a Fernanda vai estar connosco em Sintra. Um, Duas horas, aí vamos ter mais tempo para provar mais coisas. Vou levar algumas iguais, outras diferentes. Portanto, se quiserem, junto-se a nós outra vez no domingo... É presencial e online, não é só não, presencial? Não, online é hoje. Ai, <risos> ah, vamos junto. Vá lá à loja. Pois, junto-se à loja. É isso, é isso. Pode ir à loja ver. Exatamente. Um, e, portanto, esta, esta Lúcia Lima, sim, fica grande, a minha, desta altura. Ah, elas crescem muito? Sim, sim, são ah. arbustos, ah, são, ah, são bem ah. arbustos. As velhinhas ficam mesmo muito grandes. Um, e, e isto tem propriedades parecidinhas com a Lúcia Lima, uhum. com a Cidreira, Cidreira. E com a erva príncipe, que eu não trouxe. Uh, tem este cheiro assim sim, intenso, fica isto muito... ajuda a baixar a tensão arterial, é uma das ah, propriedades interessantes sim, sim. para quem tem a tensão, tensão alta, alta se não, tiver, não não beba muito, porque Poxa. baixa mesmo a tensão. Portanto, Lúcia Lima, Doce Lima, Maria Luísa, também se chama Maria Luísa, tem assim, muitos Tem muitos nomes. nomes. É, é, é, é. <risos> um, ali tinha trazido petúnias, que também se podem comer, e é, lá está, atraem insetos, dão cor à horta, são as petúnias. E um, o alecrim já agora, não é? Falamos aqui do alecrim, também é um arbusto, mas eu não disse para que é que ele servia. Pois não, ainda não disse. Não. Então, ter, pode, pode servir para as carnes para as cozinhar, carnes, não é? E também com planta medicinal para. Ainda tenho aqui a capuchinha na boca, tá <risos> A minha já foi. Já foi. Um, com planta medicinal para tratar problemas da memória. Memória, concentração, ah. foco. E, e nós estamos em Setúbal e vamos conduzir para a Sintra. O que é que vai acontecer? São 10 da noite, vamos ter sono. Alecrim. Olha, então vou já, vou já, mas é, mas vou já, alecrim. levar. Cheiras o alecrim a sério, é uma planta que acorda, que acorda. Vou já guardar é? esta para é. mim, é. Não para a viagem. Não é bem o um substituto do café, mas aquelas pessoas não podem tomar Enfim. café à noite, porque tira muito o sono, esta só nos mantém assim um bocadinho acordadinhos e ajuda-nos a estar, por exemplo, se tens que ir fazer um exame, se tens que ir fazer um trabalho logo cedo e não dormiste bem, cheirar um bocadinho de alecrim, beber um chazinho de alecrim, ou o óleo essencial de alecrim, ah, que é sim. feito, é, é, é uma extração do aroma. É o aroma do alecrim num fresquinho. Muito bem. Então sim. quem faz normalmente viagens longas, yeah. Cheirar cheira alecrim. Jet lag. Ah, pô o jet, jet lag, lag exatamente. enquanto é é, tem as viagens sim. de trabalho sim, e sim, tudo sim, isso. Sim. Cheirar um bocadinho de alecrim. Cheirar del um bocadinho de alecrim. Então, acho que com isto já temos aqui um barbose de informação um jardinzinho, <risos> um jardinzinho com muita água, com, com menos é. água ter atenção à altura não é, das plantas Sim, uh, e as da... mais altas atrás, as mais baixinhas à frente é, as que caem das floreiras estas floreiras que eu encontrei ali numa prateleira aqui da loja achei muito bonitas, isto é fibra de coco isto depois pode-se pôr terra aqui diretamente ou pode-se pôr os vasos só aqui podem pendurá-las e, e são, são orgânicas? São podemos bem... fazer como nós quisermos. Ou uma floreira daquelas, há ou um vasinho, muita variedade. Ou é ali. só a pessoa usar a sua criatividade e pronto. E escolher as coisas acertadas. Pois. Fazemos fazão... a mistura de flores com hortícolas, Sempre. com ervas aromáticas. Sempre. Podemos ter uma horta, podemos ter tomateiros alfaces, abóboras não, há aqui uma abóbora, uma abóbora num vaso não, porque está arrebentava com o vaso, Pois, então, ah. não, não dá, pois não dá um vaso, não, esta, não, esta precisa de espaço também. Mas, também. Tomates e, e, e alfaces, sublinho, tínhamos o sublinho também. O sublinho seria com menos água ou com mais água? Média, podias pôr numa Podia ou noutra, neste, mas se calhar mais aí perto da cidreira e da alface. Para apanhar um bocadinho mais d'água. água. A alface, pois ainda há outro mundo, que é a combinação das... O que, é que combina bem com o quê? E hum. as alfaces combinam bem com cebolas ou com coisas que cheguem a cebola. Portanto, o cebolinho junto da alface fica sempre bem. Portanto, ah. A alface fica mais saudável, o cebolinho também. O cebolinho depois vai dar uma florzinha cor-de-rosa, assim, meio lilás, muito bonita, que as pessoas acham que não se come, mas come-se a flor do cebolinho. E a semente também são comestíveis. Ah. Cá está. Muito se come. Quase tudo. Olha Quase tudo. tudo. Bom, tudo já aqui. Pelo menos aqui nós já comemos é. algumas flores, é. plantas... E pronto, depois ter assim umas estatuetas, não, não é pirosa, algumas são bem mas eu, eu não gosto dos Budas, gosto, acho que um Budazinho dá aquela. Dar assim um ambiente de coração. É, aquela página assim ao jardim, nos lembrarmos dos ensinamentos bons dos mestres, ele e outros, os Jesus também disse coisas bonitas, mas pronto, é só para nos irmos lembrando, lembrando exatamente. gostam de estar no jardim. Portanto, podemos escolher os vasos que quisermos, as plantas que quisermos, os budas que quisermos, os budas que quisermos <risos> a decoração que quisermos. Mais algum conselho que a Fernanda tenha assim para, para termos um jardim assim fabuloso lá em nossa casa? É tomar em conta dele. É irem para a rua. É termos é também ter a, o dedinho, não é? Oh, atenção à atenção à água, atenção ao sol. Não ter medo disso usar, porque às vezes tenho, ok, tomem, ah, é tão lindo, quase não o quero cortar corta um bocadinho, usa, põe na salada, tomilho com salada de tomate, fica maravilhoso, ah. sim, inventem com mozarela, sem mozarela, pronto. E sejam criativos, sejam criativos nas hortas, metam flores, agora atenção, as flores são venenosas, pois e se exato. Comem, mas assim, se souberem uma, uma mão cheia delas que se possam comer, uh, já é suficiente para dar mais cor e mais sabor e mais textura, aos vossos pratos. E colher uma coisa que nós cultivamos, uma flor de, de, de amor, perfeito, amor perfeito, um Já não vou própria... esquecer que este é amor perfeito. Amor perfeito, já sabes. Até te ofereço um depois. Obrigada. Este foi o que trouxe. E, portanto, agradecemos. Muito obrigada por terem estado aí. Obrigada e... a nós também, Fernanda, por okay. ter estado obrigada, aqui mais uma vez connosco. É por nos mostrar a sua paixão pelas plantas é e este mundo encantado, não é? De metermos -me a mão na massa aqui Sim. com... Com, com, a, com a terra e tudo isso, é. eu que não costumo fazer, já tive aqui também com -me a mãozinha na, na, na mão. nunca mais vais pintar as unhas, vais ver. Ah. <risos> ok calhar é verdade, já -me não vale a pena, terra. não vale a pena pintar as unhas Mexe -me para mexer. Terra, Mas é saúde. bom termos esta ligação, é, é, é. não é? Novamente à Nós natureza. verdade para as crianças, é verdade. muito importante. Verdade. Fernanda, muito, muito obrigada, obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu te a todas as também. pessoas que tiveram nos a assistir, muito obrigada por ter assistido e por ter feito também parte deste primeiro dia do evento relacional Dias de Jardim. Chegamos agora então ao fim do primeiro dia deste evento. Amanhã vamos ter, a partir das 10 da manhã, nas nossas lojas uh, workshops presenciais, bricolas, uh, mais uh, coisas que temos planeadas para si, demonstrações de produto, um momentos eu faço uh, e a partir das 18 horas aqui novamente no digital. Caso queira consultar tudo o que vai decorrer uh, no dia de amanhã e também no dia de domingo, pode fazê-lo no nosso site leroamerlet.pt Muito obrigada e até à próxima. Até amanhã, neste caso. E tudo isto sem teleponto. Maravilhoso. Eu não era capaz. Muito bem, muito bem. Parabéns.